Na aula de hoje eu irei demonstrar passo a passo um exercício que vai ajudar você a diminuir a gordura localizada dos braços, também das costas e dos ombros. Eu sou o professor Emílio Júnior, prepara que o treino vai começar. Ambos os pés paralelos à largura do seu quadril somente isso, a largura do seu quadril. Você vai posicionar ambos os braços dessa forma e agora você vai fazer a extensão do braço acima, dando um soco acima. Sente alongar toda essa região. Tá sentindo? Volta à posição inicial, soco acima. Alonga bem a região latíssimo do dorso, que é essa parte aqui das costas. Então vamos lá? Vamos fazer uma sequência bem devagar para você poder aprender. Prepara, pés paralelos à largura do quadril, prepara os braços e sobe. Um, desce. Dois, desce. Três, desce. Quatro, desce. Cinco, desce. Seis, desce. Oito, oito. 9, 9, vamos lá, 10, 10. A contagem aqui foi meramente ilustrativa, só para você entender. Aí você vai se perguntar assim, mas professor, eu sou iniciante, mas fazer esse treinamento sem peso, para mim não vai surtir efeito. Aí eu vou utilizar aqui, esse peso, esse halter, onde eu vou fazer o mesmo movimento utilizando o halter posicionei e elevo. Se você não tiver alter na sua casa, não tem problema, você pode utilizar a garrafa pet cheia de água ou mesmo de areia, aqui utilizando o halter, fazendo o mesmo movimento. E para quem for avançado e quiser fazer esse movimento, também pode fazer de joelhos, você vai ficar na posição de joelhos, vai pegar ambos os pesos, projetar o peitoral à frente, contrair seu Abdômen, soco, soco, soco, soco. Por incrível que pareça, você fazendo esse exercício de joelho, ele ainda fica um pouco mais difícil do que de pé, porque aqui você não tem como trapacear utilizando as pernas para dar o um impulso na hora de fazer a extensão. Pode ser feito também sem peso, subindo e descendo, subindo e descendo. Assim, você vai conseguir fazer o exercício com total tranquilidade e eu garanto a você, tendo a liberação do seu médico, resultados muito muito expressivos irão aparecer no seu dia a dia. Muito obrigado, eu sou o professor Emílio Júnior, não se esqueça de assistir os outros vídeos e se puder, compartilhe e se torne membro. Até nosso próximo encontro.